surgiu, surgiu entre nós e mostrou, é Deus que seu povo visita, seu povo meu Deus visitou, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele dia, ao cair da tarde Jesus disse aos seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo Assim como estava, estava na barca Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem?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 Um mar agitado e perturbado Este é o cenário no qual também nós nos encontramos Em meio a tantas incertezas Nos vemos tal como aqueles homens no tempo de Jesus A palavra hoje nos mostra que Deus se faz presente também na hora da tempestade Foi assim na vida de Jó um homem justo, honesto, íntegro. E no entanto, é acometido por tantos males. Perde as suas riquezas, perde a família, perde a própria saúde. Muitos questionam como este homem temente a Deus pode passar por tudo isso. E Jó, mesmo num dado momento... Se queixando, permanece fiel. Jó é símbolo da perseverança e da fidelidade, sempre confiante em Deus. Num tempo em que as pessoas que não tinham tantos bens ou não desfrutavam de uma família grandiosa e tinham alguns problemas de saúde, eram vistas como sem a graça de Deus, Jó é aquele que ao permanecer, mostra que Deus fala também em meio a esta tempestade da sua vida. Jó nos revela que esse Deus que tudo criou, tudo organizou e que tudo conduz, também se manifesta nesses momentos difíceis. O próprio Salmo hoje que nós rezamos nos mostra que o Senhor transforma a tempestade em brisa suave, assim como fez a Jó no momento em que ele restitui tudo aquilo que havia perdido. Também hoje no Evangelho nós vemos que uma tempestade envolve a vida daqueles seguidores de Jesus, os discípulos que são praticamente um retrato de nós como humanidade, eles estão na barca, a barca é símbolo da igreja, mas no antigo testamento também nos faz lembrar aquela outra grandiosa barca, a arca de Noé, que em meio às águas volumosas permanecia com uma família fiel. Uma família temente a Deus. E Deus que não se deixa vencer em generosidade, guarda estes que nele esperam. Assim como nós vemos também no Novo Testamento, agora na barca de Pedro. Esta que representa a igreja, a comunidade cristã, que também está sujeita a esses momentos turbulentos do mundo. Embora a palavra santos seja separado, separados, não quer dizer que nós não estejamos neste mundo. O próprio Cristo disse que nós devemos estar neste mundo, mas sem ser deste mundo, sabendo que a nossa pátria definitiva é na eternidade. No entanto, passamos por este mundo, sem negá-lo, sem dele fugir, testemunhando o próprio Deus e o próprio Jesus, que em meio às ondas permanece conosco. Deus que na pessoa de Jesus Cristo, na sua humanidade hoje, se cansa como nós e adormece. O silêncio de Jesus. Ali está Jesus dormindo, parece indiferente ao que os discípulos estão atravessando, mas Ele está presente. Quantas vezes também nós, pessoas de fé, atuantes, talvez não tenhamos nos questionado, mas onde está Deus nesse momento? Eu que persevero tanto, me dedico tanto, Senhor. A impressão é que Deus se afastou, na verdade, ele está muito próximo, são as ondas agitadas dentro de nós que não nos permitem perceber esta presença serena de Deus que conosco permanece. O medo se apodera daqueles que agora veem as ondas agitadas não apenas ao seu redor, mas dentro de si, e eles clamam pelo Senhor. Eles pedem socorro. O Senhor primeiro os repreende. Porque eles permitiram que o medo os dominasse. O problema não está no medo. Todos nós sentimos medo. Quantos homens e mulheres da Sagrada Escritura, diante da manifestação de Deus, também sentiram medo. No entanto, foram pessoas cuja fé transcendeu o medo. O medo... Numa certa dosagem, até um certo grau, nos ajuda a nos proteger. Porque nós nos tornamos mais prudentes, mais cuidadosos. Poderíamos dizer até mesmo, exercitamos o dom da temperança, não é? Este fruto que vem da vida do Espírito, mas aquele medo que nos paralisa ou até mesmo que nos faz mais agitados, tomando atitudes sem refletir, tomando atitudes como alguém que quer ter o controle das coisas, mas no final das contas está deixando Deus à margem, se torna cada vez mais distante do Senhor. Este medo não pode de forma alguma estar à frente. O medo faz parte da humanidade, mas a fé é aquela que deve prevalecer sobre o medo. O Senhor é aquele que hoje mostra que o seu poder está acima de todos os males. As águas que rodeiam aquela barca são símbolos também, são, são símbolos de tanto caos de tanta insegurança e de todos os males também que cercam as pessoas. Mas o próprio Jesus é aquele que caminha sobre as águas, é aquele que está acima dos males e agora na barca junto com os discípulos é aquele que mostra que tem o poder sobre tudo. Mas por que Jesus permitiu isso então? Ele não poderia talvez ter feito com que a viagem, a travessia destes homens tão fiéis, apesar dos seus limites, fosse tranquila. É justamente para que eles pudessem exercitar a fé, para que eles pudessem aprender a lidar com o medo, sabendo que Deus está no meio deles, assim como Ele está também no nosso meio. Nos vemos em momentos bastante difíceis, em que nos encontramos abalados, assaltados pelas preocupações e também muitas vezes com as forças minadas pelo medo. Mas saibamos, nesta tempestade que parece que não vai cessar, Deus está conosco. E após esse momento tão difícil a ser atravessado, existe um propósito. Não sabemos nesse instante, como também os discípulos não o sabiam. Mas nós temos, através desta vivência do Evangelho, desta palavra tão viva e atual, que ainda encaixa perfeitamente nos nossos tempos e em todos os tempos, a certeza de que Deus conosco está. Permaneçamos firmes na fé, depositando no Senhor a nossa confiança e também lançando sobre Ele os nossos medos, sabendo que é Ele que acalma os ventos, é Ele que tem a força que supera todo o mal. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.